estamos aqui de volta No OniBloque Porque eu gosto de jogar esse jogo Que foi Cadê o cachorro? Olá então, Cara, eu tentei gravar um vídeo com o Samuel Só que daí Ele fez a... ele falou assim Ah, Bora colocar água Mano, a água secou aqui, eu perdi minha água Tudo culpa dele, tá? Vamos lá no canal dele, tá aí na descrição Reclama eu poderia pegar esse... Usar gelo? Poderia, não poderia? Tá muito alto. Nossa, mano. Agora secou a água. Tava certinho já. Tá, mas antes eu queria construir uma casa. Por quê? Eu vou tirar o som do jogo. Eu tentei jogar com o som, mas não dá. É muito alto. Eu tava pensando em fazer uma casa. Hum, deixa eu ver. Deixa eu essas coisas. eu pegar pedra. Um pé que eu acho que tá bom Deixa eu ver Essa é casa aqui do lado dessa é uma casa bem grande, sabe? Pelo todo o terreno que nós temos Tem um cachorro preso aqui Ah, é? Esse é o cachorro que os pais morreram Coitado desse cachorro É um, uma... Sei lá que invasão que veio E tudo embora Esse cachorro que eu tinha Agora deixa tudo, tudo guardado os cachorros, porque senão os cachorros morrem e tudo. Não, ou oh, desculpa. Então os então, cachorros vão lá e some. Tá, aqui que eu vou fazer. Mano, você cai. Tá. Vamos preencher aqui com madeira. Tá, terminei aqui. Eu acho que eu vou ter que essa madeira bruta mesmo. Só preciso ver se eu tenho, porque senão. Ai, eu tenho. Ih, não vai dar! não. É, vai ter que ser de madeira mesmo. Tá, eu vou subir aqui o telhado com. Os uh... pares acho que fica melhor assim. Deixa eu dar uma olhada. Sim. Ah, foi legal. Nessa parte eu quero colocar a janela bem grande. Pra ver a linda vista do Void. Que eu acho que o Void, ele tem que se representar de forma melhor pelos players. Porque, é, por exemplo, ele, você morre pra ele porque ele tá no lugar dele, cara. É você que está aí perturbando. Ah, mentira que eu errei a conta. Faltou dois. Não, não. Não, não, não, não. Não, não, não, não. Nossa, tá me zoando que faltou dois. Vou entender. Eu não tenho um laço. Ah, não. Tem o corante, pelo menos? Também não? Meu Deus. Coloquei um laço pro cachorro aqui, mano. Deixa quieto. Tá, coloquei aqui. Agora, cadê a corte de tempo? Ah, eu esse corte de aí. Então eu vou levar isso à fornalha. fornalha o que mais? Eu vou fazer uns baú novos, porque... Né? Esse baú velho aí. Só dá pra fazer sete? É complicado, né? Quem falou? Doze. 12, logo, doze 12 baú, baús. Baús. Nem vou usar isso aqui tudo. Pronto. Olha que maravilha. vai dá pra guardar tudo. Eu vou guardar minério desse lado, porque eu acho que é... Minério, né? Tudo bem melhor desse lado, sabe? Incrivelmente. Bom, vou decorar aqui. Olha essa transição. Vai... Não, eu não sou um editor profissional. Olha a transição. Ó, ó, ó, ó. 3, 2, 1, e... Brincando, né? Agora não, depois. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Galera, eu tava minerando aqui pra conseguir. Recurso, não vou dar. Não, vou mostrar a casa. Pra eu conseguir minerar, né? Pelo menos um negócio muito louco fazer a casa. de do lado. Até me preparar aqui. para essas bolinhas de neve que não tem o menor sentido eu ficar com elas. Guarda, guarda, guarda. Não vou, não vou mostrar os itens. Nem minha casa, que tá ficando maravilhosa. Vai ver não, vai ver não. Tá, agora é só esperar. Um. Ah, o que eu precisava? Areia. Vou, já volto então, galera. Diamante, diamante, diamante, diamante. Que maravilha. Primeiro diamante Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo de Oniblock Vai, eu vou terminar essa casa eu, eu prometo Essa casa vai ficar pronta Tá Segundo episódio, a casa vai ficar pronta No próximo Você vai ver, vai ficar bonita